Saudações pessoal, eu sou o Colosso, bem-vindos à Taverna. Hoje eu vou trazer uma notícia de Diablo e que vai afetar todos os gamers aí, independente se você gosta ou não de Diablo. Então fica aí gente, tem novidade, não é Diablo 4, já falo pra vocês, não é Diablo 4, mas fica aí que eu vou dar a notícia agora. Pessoal, vocês lembram lá no comecinho do canal quando eu fiz um vídeo falando sobre Diablo 4? Pois é, já está completando mais de 6 anos que Diablo 3 foi lançado. E lá no comecinho do canal eu tinha comentado que a Blizzard estava contratando novas pessoas para trazer mais conteúdos de Diablo. Só que a gente esperava algo totalmente diferente do evento da Blizzard que aconteceu no dia 2 de novembro. Todos os fãs, a galera que curte o Diablo, esperava que no dia 2 de novembro agora a gente já fosse escutar pelo menos um sinal, algum sinal de fumaça de que Diablo 4 está sendo desenvolvido, pois eu não tenho uma notícia muito bom para vocês. Pois é, pessoal, no dia 2 de novembro foi anunciado Diablo Immortals, que vai ser um game exclusivo para celular, totalmente online, um RPG daqueles do tipo World of Warcraft. Isso me preocupou, porque mostrou que a Blizzard não está preocupada em desenvolver absolutamente nada de Diablo 4. A chuva de críticas dos fãs foi tão intensa que o número de dislikes nos vídeos, nos trailers do Diablo Immortals, está tão grande que eu não vejo é, um carinho igual a gente teve em Diablo 1, Diablo 2 e Diablo 3. Até porque, pessoal, já são seis anos do lançamento, cadê uma noticiazinha de Diablo 4? Mas vamos lá, que eu quero pontuar algumas coisas aqui que me preocupam em relação a essa notícia da Blizzard. Isso me preocupou um pouco no mundo dos games em geral. Galera, o Diablo Immortals não tem nem data de lançamento. Eles já disponibilizaram para você fazer um pré-cadastro na Play Store ou no sistema da Apple e já, de, já esperar o jogo ser lançado. O que, que eles estão fazendo com isso, galera? Eles querem ver o número de pessoas que vai se cadastrar para poder jogar o jogo deles, para ver, ver a receptividade desse game. Agora, o que, que me preocupa? Ah, o pessoal vai falar, Colosso, você está exagerando. Não tô, gente. Por quê? Se o jogo for um sucesso... Imagina, pessoal, se a gente hoje, estou chutando um número, eu não sei, a gente tem 20 milhões de jogadores de Diablo 3, e no celular você tem o dobro disso, 40 milhões de, de jogadores de celular, com um lucro bizonho de tantas compras que vai ter, porque vai ter skin à vontade, que a galera ama trocar de skin, ter skins exclusivas, a personalização sempre fez parte do ser humano ter algo diferente de que ninguém tem. A Blizzard, cara, vai focar o mercado dela o que? Em, em, em jogos de celular. Eu sinceramente, eu, eu estou... Preocupado com isso porque isso pode acontecer. Mas aí vocês estão pensando, ah, mas isso aí é problema de quem gosta de diabo, não é, pessoal? Por quê? Pense bem. Você hoje já tem Fortnite, você já tem PUBG, tudo para celular. Imagina daqui a um tempo esse mercado para essas empresas começar a se tornar tão lucrativo e começar a ficar obsoleto nas outras plataformas como PC, Xbox e PlayStation. As desenvolvedoras vão deixar de mexer com, com consoles, vai mexer só com celular, pessoal. E, ah, mas vai acabar os jogos do computador? Lógico que não, né, gente? Sempre vai ter uma desenvolvedora ou outra que ainda vai mexer no, no mercado de, de PCs e consoles. Só que o preço, o custo de você desenvolver, gente, um game de celular é tão menor do que um game para PC e Xbox Playstation que nem se compara. Se você tiver um lucro aí... Exorbitante e com custo pequeno, cara. A gente tem que parar para pensar o seguinte: as empresas vão focar no lucro para fechar, pessoal. Conclusão: esqueçam Diablo 4. Eu não sei por quanto tempo. Eu sinceramente acho que se a Blizzard fizer tanto sucesso do jeito que ela tá esperando fazer com Diablo Immortals. Ela não vai mexer no Diablo 4 nem tão cedo, pessoal. Pode ser que ela desenvolva uma nova fatia de mercado aí nos, nos celulares e leve o, o Diablo 4 em paralelo para ganhar uma outra fatia de mercado? Pode ser sim, pessoal, mas também pode ser que ela acabe por focar totalmente no mercado de celular. Então, tenhamos cuidado, galera, com o rumo que as coisas estão tomando. As empresas estão brincando com a gente, estão fazendo a gente de gato sapato, porque, a meu ver, pessoal, isso é um grande desrespeito com quem é fã da série Diablo. Eu esperava uma baita notícia agora na conferência da Blizzard, e não tivemos essa notícia, muito pelo contrário, a gente tem aí o, o Diablo 3 sendo lançado para o Switch e o Diablo Immortal sendo lan, vai, anunciado para celular. Essa é a minha preocupação, eu quero ver no comentário o que, que vocês acham, estou exagerando, não estou. Deixa aí nos comentários, eu fiquei preocupado, tá? Até a próxima galera, um beijão, tchau, tchau.